Jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motovlog de Belém. Aqui é um sendo de conversores da Amazônia. Um lugar bem bonito aí dentro, acontece vários eventos e tudo mais. E tá um belo final de tarde, né, galera? Vamos ver aí como é que, que fica. Bora. <risos> Tudo engraçado aí porque já. Será que é assinado por causa da Blitz? Sem capacete, aí lascou A ação não tá aliviando nada, cara Ainda bem que a namorada não veio comigo Se ela tava dirigindo ia dar Ia dar ruim Vai assaltar um fogo Então, passando momentos de tensão Minha carteira tá para vencer, ela vence esse mesmo, Tem que tirar uma Uma segunda via aí pra Renovação da carteira da CNH, né Pra poder não passar esses perrengues assim, o pessoal não tá aliviando ninguém aqui da. Aí o PCX é isso aqui, gente. Tem que vir mais tamanho, é uma pegada diferente, sabe? Tem que ter mais calma. Escolher uma pista melhor. Essa aqui, inclusive, é uma pista ruim pra caramba. Pra se vir de uma moto que não tenha a questão do. Não seja uma moto treina, que tem um sistema de amortecimento tão eficaz assim como da, uma motore com uma bros, por exemplo, uma falco, uma xre, enfim mas fora isso cara, a moto eu tô gostando bastante da moto até que eu gosto dessa parte do só acelerar e frear a praticidade da scooter também, da, da pcx, tá... tô adorando bastante e o retrovisor dela são grandes, eu gosto disso também, tem uma boa visão e o painel dela é bonito pra caramba A visão que eu tenho dela dirigindo Aqui a moto é muito bacana Então é isso gente, vou fazendo um vídeo por aqui Mostrando aí um Que a pessoa não tá perdoando ninguém aí O pessoal da um Blitz estão direto. Fazendo receita E as estradas continuam a mesma buraqueira de sempre Fazer o que né